Cadê A Gente, tem um tempão que não faz vídeo desse neném, gente Isso aqui é a Magali, gente Magali, né Magali? Ei Magali ah, Vem cá, rex Ah, meu rex tá grandão grandão o gato não sabe brincar Como ordena ele, chora <risos> Olha bem, o tamanho bem, desse bem, Rex Nem tá parecendo pinche Tão gordo que tá, gente Olha a gordura Olha gente Ah, Lara Lara Lara Ei, Lara mas é uma coisa, é Seu me, é. que homem, é. que se o homem, é. que se não é fácil. Cadê o Nelé? O tá lá dentro. Vendo o bicho. A Lara. Lara. A Magali. Ih, Magali. Ih, Magali. Ih, Magali. Ih, Ixi. Ixi. Pra vida. Levar a vida. esse menino é barro. Olha. Que pra que favorez é esse, gente? Tá. É? Ah. É gente. Que bavis ah. é esse, gente? Que bavis é esse, gente? Que desenho, que que desenho, caça com a barra, cadeza. Que felicidade, gente. Que felicidade, gente. Que felicidade, gente. Magali, Magali, Magali. Vem, Lara. Lara. Ei, Lara. Ei, Lara. E Lara. Lara. Ei, Rex. Ei, Rex, gordão. Ei, Rex, gorducho. Ei, Rex. Rex. Escofão. só, escofão. Ah, tá a hora